Boa noite, o Globo Repórter de hoje viaja por dois patrimônios da humanidade em águas brasileiras. Olá, boa noite. No atol das rocas vamos conhecer um dos lugares mais isolados e barulhentos do planeta e mergulhar em águas quentes e cristalinas. Conduzidos pelos tubarões e levados pela força da correnteza, seguimos em frente. No arquipélago de Fernando de Noronha, desembarcamos nas ilhas onde turistas não podem entrar. Elas são refúgios para espécies ameaçadas de extinção. E vamos acompanhar também o esforço dos pesquisadores para deter o peixe venenoso, que ameaça o equilíbrio da vida marinha. O programa de hoje é mais uma aventura do projeto Globo Natureza. No amanhecer, o paraíso revela suas formas. O sol ilumina o mar tranquilo e acende vários tons de azul. A calma aparente encobre a vida que se movimenta debaixo d'água. Um maravilhoso mundo submerso, feito de cores, belezas e grandes descobertas. O silêncio no fundo do mar contrasta com a algazarra das milhares de aves que cruzam o céu do atol das rotas. Para alcançar o atol, que fica a mais de 250 km da costa do Rio Grande do Norte, saímos do arquipélago de Fernando de Noronha. Navegamos a noite inteira. Foram 12 horas dentro de um barco. Chegamos ao único atol do Atlântico Sul, um vulcão extinto no meio do mar que se tornou Reserva Biológica Marinha, uma área de preservação permanente, um berçário da vida marinha. Nós ficamos à distância, porque o barco não pode aproximar muito, tem o risco de bater nas pedras. Daqui para frente, só pegando carona com Zelinha e Jariã, os protetores do atol. E aí, e aí, e aí? A única forma de entrar no atol era é num barco inflável como este. E para ter segurança, é preciso que a pessoa que está comandando o inflável conheça bem a entrada entre duas pedras, que chama de barretinha. Jarião está aqui há 25 anos, então nele a gente confia e passar com o equipamento pela arrebentação das ondas, que é a parte mais difícil. Na hora certa, Charian acelera o motor para passar antes de ser atingido pelas ondas. Passou! Hoje está mais ou menos tranquilo. Foi bom passar no momento certo, né, Zelinha? Sim. E a gente vai ter que ficar por aqui. O bote não chega mais até certo. a casa, não. Certo. Tá bom. nessa areia só com a autorização do ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Existe apenas uma casa, residentes permanentes, só mesmo os bichos. O atol ele é a maior colônia reprodutiva de aves marinhas tropicais do Atlântico Sul. Aqui no atol, nós temos os 30 réis, nós temos duas espécies de viuvinha, a viuvinha marrom e a viuvinha negra. Temos também duas espécies de atobá, que são o atobá mascarado e o atobá pardo. Essas cinco espécies se reproduzem aqui, mas pelo menos outras 25 costumam passar pelo atol em busca de repouso e de comida. Que é farta em todas as épocas do ano. Chegamos num momento especial, é o período de reprodução das aves. Há casais apaixonados por todos os lados. Também encontramos mães super protetoras. O atol das rocas, os movimentos da maré abrem e fecham caminhos. Quando a água sobe, divide o atol em duas pequenas ilhas, a ilha do farol e a ilha do cemitério. Quando desce, a água faz nascer piscinas naturais de beleza impressionante. Elas estão em todo o platô do atol, que são formadas na maré baixa, tá? Aqui é uma piscina temporária. Quando a maré está na maré alta, elas ficam submersas. E durante a baixa mar, a gente fica preso, assim como os bichos também ficam presos dentro das piscinas. A água está incrivelmente transparente, está linda. As imagens subaquáticas revelam a vida dentro das piscinas naturais. Elas têm cerca de 3 metros de profundidade e se alongam como se fossem corredores escavados numa rocha. Até parece que estamos numa avenida congestionada, com peixes vindos de todas as direções. Nesses grandes aquários naturais, encontramos cardumes de várias espécies, tubarões, tartarugas que ficam aí isolados até a maré voltar a subir, num ciclo de seis em seis horas diárias. Só é possível mandar no Hotel das Rocas quando a maré está seca. Daqui a seis horas ela vai estar cheia, isso aqui vai estar com dois metros de altura. E hoje, a Zélia Brito, diretora da Reserva Biológica, e a Daniela vão nos mostrar a vida na ilha do cemitério. Antes da construção do farol, era comum acontecer em naufrágios em toda essa região. Encontramos lembranças desse tempo pelo caminho como a grossa corrente que um dia segurou uma pesada âncora e agora pertence às aves. Os mortos. Eram enterrados nessa parte do atol, que acabou ficando conhecida como a ilha do cemitério. Mas quando chegamos, fomos surpreendidos por uma explosão de vida. Uma impressionante revoada de 30 réis. Os 30 réis aqui eles são a maior colônia reprodutiva do Atlântico Sul, não só do Brasil, nem só do atol. A praia transformada num berçário cheio de bebês esponviados. Todos esses que você tá vendo pintadinhos são filhotes de 30 anos. Eles ficam circulando perto do ninho esperando os pais trazerem a comida. Levam entre oito e nove semanas para aprender a voar. Até conseguirem o primeiro voo, ficam inteiramente dependentes dos pais. Normalmente, quando o ovo está sozinho, é porque está abandonado. Porque ou o pai ou a mãe ficam se revezando para chocar os ovos. Se os 30 réis já estão alimentando os filhotes, os desengossados Tomás. Ainda vivem a fase do namoro. Eles já têm os casais formados. Eles se reconhecem, é sempre o mesmo macho e a mesma fêmea. Eles se separam só quando um deles morre ou quando não tem sucesso reprodutivo, senão eles são fiéis. A pesquisadora Daniela Mariani vem todos os anos ao atol e fica em torno de 30 dias por aqui. São várias etapas de estudos, de idas e vindas a uma década de trabalho. Ela fez doutorado no Havaí, sempre com aves marinhas. E nesses 10 anos de estudos, o que você considera mais importante? mais importante foi avaliar que essas aves estão em perfeito estado de saúde. né? A gente capturou diversas aves aqui, a gente fez uma avaliação clínica, coletou amostras para pesquisa de vírus, de bactérias e foi tudo muito bom. As aves estão em perfeito estado de saúde. Eu me sinto privilegiada, não é todo pesquisador. Tem a oportunidade de estar realizando a pesquisa num lugar tão incrível como esse, né? É mesmo um privilégio ter a chance de estar num lugar tão especial onde a natureza se mantém praticamente intocada. A forma convencional de entrar no atol das rocas é em barcos infláveis enfrentando a arrebentação das ondas. Hoje, nós vamos fazer diferente. Vamos entrar pelo fundo do mar, procurando as fendas entre as cavernas, o caminho dos tubarões. Eu espero que eles estejam aí para nos ajudar e nós vamos segui O mergulho é em águas cristalinas que cobrem o fundo de areia branca, um cenário de vida exuberante. Logo os tubarões aparecem, esse ficou circulando, nos olhando com curiosidade. Mais à frente, uma raia manteiga repousa na areia esperando a hora de entrar no atol. E logo que a maré começa a subir, a correnteza nos leva pelas fendas dos arrecifes. O tubarão passa por baixo de mim. Ele praticamente nos ensina o caminho pelos labirintos de túneis e cavernas submersas. conduzidos pelos tubarões e levados pela força da correnteza, seguimos em frente. O tubarão e a tartaruga também já estão dentro do atol. As imagens do drone... Flagra a vida marinha em harmonia. Os dois bem perto um do outro, aproveitando as águas calmas e quentes. Existe um mundo mais profundo escuro. E com essa câmera submarina, vamos ver o que acontece lá embaixo. Uma câmera que vai a mais de 100 metros de profundidade. O equipamento foi desenvolvido pelos pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco. Com as imagens e a ajuda de satélites, eles estão mapeando essa região do Atlântico e estudando os corais mesofóticos, que são aqueles que vivem abaixo dos 50 metros de profundidade. A luz penetra na água até 100 metros, 120 metros. Os recifes mesofóticos são aqueles que não pegam toda a intensidade naquela luminosa. naquela penumbra, já desaparecendo até a escuridão. Exatamente, é na penumbra até ter penetração de luz suficiente para o coral conseguir sobreviver. Junto desses recifes, as imagens revelam um ecossistema riquíssimo. Uma diversidade grande e um colorido muito bonito, a 50 metros de profundidade. Que poucas pessoas têm noção e existe esse tipo de ecossistema num ambiente que parece árido, como a região oceânica do Atlântico. O trabalho da equipe do professor Mauro Maida começou em 2016. Você vai rodar para a ou para a A câmera vai descer. Vamos mergulhar junto e aproveitar que ela está a apenas 32 metros de profundidade. A câmera fez descobertas surpreendentes, como a grande quantidade de ouriços diadema que estavam desaparecidos da costa brasileira. Na imagem, com as garoupas mármore. O cardume de raias. Um mero grande. Essa espécie está ameaçada de extinção. Um cardume imenso de guarajubas. E o tubarão que ataca a câmera esses outros tubarões passam apenas observando um objeto para eles estranho aqui embaixo e a floresta de corais negros a quase 100 metros de profundidade mais um cardume de cangulos subindo ao lado do paredão da cordilheira submersa um ambiente marinho muito profundo, onde a natureza está inteiramente preservada. Vimos várias espécies ameaçadas de extinção que habitam essas áreas, corais maravilhosos, né? que, de outra forma, sem esse equipamento, a gente não conseguiria ter a dimensão do que é esse ecossistema. A gente não se preocupa com o que acontece embaixo d'água. É importantíssimo a gente respeitar garantir que essa biodiversidade permaneça para as futuras gerações. Daqui a pouco, vamos desembarcar nas ilhas desabitadas de Fernando de Noronha. E você vai conhecer o peixe venenoso que ameaça o equilíbrio da vida marinha. A gente volta já já. faróis namorando na beira da praia. Golfinhos de carona nas ondulações dos barcos. Música Centenas de ninhos enfeitando as árvores. São retratos da beleza de Fernando de Noronha. E uma recompensa para quem luta pela preservação desse santuário ecológico. O arquipélago de Fernando de Noronha tem 21 ilhas, mas apenas uma é habitada por seres humanos. As outras são refúgios da natureza. Essa primeira é a Ilha Rasa e logo depois vem a Sela Ginete, porque tem a forma de uma sela de montaria. Logo em seguida, a Ilha do Meio e a última é a Ilha Rata. Com autorização do ICMBio, vamos até essas ilhas pouco conhecidas, onde os turistas não têm permissão para entrar. Estamos chegando à Ilha Rata. É a última ilha do arquipélago. A segunda maior tem 75 hectares, completamente desabitada. Tem apenas um farol da marinha para a sinalização, a navegação. É aí que nós vamos descer para acompanhar o trabalho dos biólogos do ICMBio na área de preservação. O acesso é difícil para se aproximar só com barcos infláveis. Acho que vai dar para descer lá na praia, né? As rochas formam um obstáculo natural. Mas conseguimos alcançar o grande vessário das aves. Isso aqui é um nial que a gente tem que ter bastante cuidado para não afugentar. Aqui tem muita gente, né? São ninhos de atobá mascarado. É uma espécie muito sensível, ela só se reproduz em ilhas isoladas, ela não suporta a presença de intrusos, como seres humanos ou com outros animais. Tomamos todo o cuidado para não perturbar os atobás, que estão na época de acasalamento. Os machos costumam atrair as fêmeas esticando o pescoço. Aqui a gente tem três tipos de atobá e temos também algumas novinhas e viuvinhas que vivem aqui por essa, essa região também mais próxima da, das árvores. O rabo de junco de bico amarelo também se reproduz nas ilhas. É a maior área de nidificação dessa espécie. Uma das aves mais belas do arquipélago. A gente detectou um ninho, vai tentar pegar o, o adulto para anilhar e identificar eles. É arriscado, é um trabalho arriscado, mas a gente trabalha sempre com segurança. A gente sabe onde a gente está pisando. Lucas tenta retirar o rabo de junco com delicadeza está muito assustado. Os pesquisadores fazem o adilhamento e anotam as medidas o mais rápido possível para diminuir o estresse da ave. A asa é 25,5. Através desse, desse anelzinho, que tem um código específico, é como se fosse um CPF ou um RG de cada pessoa, a gente consegue identificar quanto tempo essa ave sobrevive por onde ela anda, então é um, é um método muito muito, muito interessante para a gente conhecer cada vez mais essas aves e pensar quais são as estratégias mais eficientes para a gente conservar o lugar que elas vivem. Eu vou botar ela no mesmo ninho para ela tentar se acomodar de novo. Agora precisa de um tempo para ele se acomodar um pouco no ninho e ver que eu não sou uma ameaça tão grande para ele permanecer chocando o ovo. Assim que eu ver que ele está mais calmo, eu começo a me afastar um pouco mais. Essa parte lateral da Ilha Rata tem o nome de Ressurreta, de Ressurreição, porque aqui chegaram os náufragos da Nau de Américo Vespúcio em 1503, no descobrimento do arquipélago de Fernando de Noronha. Os navios trouxeram os colonizadores europeus e com eles outra ameaça, os ratos. Na Ilha do Meio, eles viraram uma praga tão grande que foi preciso uma operação de guerra para se livrar deles. Aqui tinha uma das maiores densidades de rato por metro quadrado do mundo. Tinha mais ou menos 590 ratos por hectare. Esses ratos eles se alimentavam tanto de filhotes quanto das próprias aves que estavam mais debilitadas foi utilizado um veneno específico para mamífero. Os outros animais, é, não, não, não, não foram não, não, afetados. Não foram afetados. A gente tem até estudos que mostram que depois que a gente fez a desratização aumentou o sucesso de reprodução das aves. O trabalho de recuperação da ilha ainda não terminou. O próximo passo é acabar com as plantas invasoras. A vegetação foi consideravelmente alterada, então há uma necessidade de monitoramento da vegetação e provavelmente um manejo dessa vegetação, com inserção de espécies nativas, por exemplo, para que esse ambiente possa voltar a ser saudável e ecologicamente viável novamente. Cinco séculos depois do descobrimento, mais um predador está vindo pelo mar peixe leão. Tão bonito quanto perigoso. Os espinhos que ele tem no corpo são extremamente venenosos. Por que se diz que esse peixe é uma praga? Pela maneira que ele se reproduz, o sucesso reprodutivo dele é muito grande. Ele pode produzir milhares de larvas por semana. E uma das coisas muito interessantes do peixe-leão é que ele faz como se fosse uma bola de ovos. É fecundada, daí essa bola sobe e é propagada com correntes e pelo vento para outros ambientes, para outras ilhas. O peixe-leão é originário das áreas de Recife dos Oceanos Índico e Pacífico. Mas nas últimas décadas, começou uma lenta invasão no Atlântico, onde encontra poucos predadores. Aqui em Fernando de Noronha é um local chave para começar a fazer um controle, né, para tentar evitar o máximo que ele se reproduza, espalhando pelo litoral brasileiro. De uma maneira segura. Paulo vive na correta, ilha de Boné, no Caribe. Para quando encontrarem peixe leão? Ele está aqui para compartilhar experiências. O peixe leão que escapa de uma primeira tentativa, ele começa a assimilar aquilo. E ah, evitar o mergulhador na próxima vez que o mergulhador encontra ele. O grupo de biólogos, instrutores de mergulho e ambientalistas vai aprender como capturar o peixe-leão. Ele não gosta muito de nadar, ele não gosta muito de corrente, é muito difícil para ele. Ele é um animal que se move um pouco lentamente, então, daí tem que começar a procurar mais dentro das tocas. A primeira lição dessa turma é saber usar o equipamento sem encostar no peixe-leão. O veneno dele pode provocar dores, náuseas e até convulsões, o que é muito perigoso para quem está embaixo d'água. Paulo orienta e o grupo simula a caçada. Mas o que todos querem mesmo é acertar o peixe-leão. A expectativa foi grande, viu? Muito caçador, mas dessa vez não apareceu nem peixe. Nenhum peixe leão. O ambiente é bem propício para eles se instalarem aí. Muito peixinho pequeno, muitas pedras. Como os pesquisadores dizem, se não tomarem uma atitude, como eles estão fazendo agora, com um treinamento, para eliminar essa espécie aqui, vai ser uma fraca. Agora, a caçada é pra valer. O cinegrafista Fábio Borges, que vive em Noronha, conseguiu gravar essas imagens do peixe invasor. Dezenas de peixes-leões foram localizados recentemente e os mergulhadores aprenderam bem a lição. Resta saber se esse trabalho será suficiente para evitar a proliferação do peixe-leão no Arquipélago de Noronha. Para manter a riqueza única do Mar de Fernando de Noronha, também é preciso olhar para a saúde dos corais. Num dia cinzento, embarcamos com a equipe da professora Beatrice Padovani. Os biólogos estão estudando o branqueamento dos recifes de corais. Um fenômeno comum, mas que vem acontecendo com muita frequência nos últimos anos. O que acendeu um sinal de alerta. Nós tivemos 2010, a gente teve 2016, depois nós tivemos de novo 2019 e 2020. Eventos fortes de branqueamento e com intervalo cada vez menor. Essa foi a década mais quente na história, desde que se começou a medir a temperatura dos oceanos. Né? Então isso é muito preocupante. Essa é uma área onde ninguém deve mergulhar. É uma área dedicada só à pesquisa. Hoje está assim, dia nublado, chuva, mas vai ter que cair na água mesmo, vai ter que se molhar. Então vamos lá, né? Toda essa região foi atingida pelo branqueamento que aconteceu em 2020. Para calcular as perdas e estimar a saúde dos corais, os pesquisadores fazem medições a cada meio metro. Cada um desses dados é importante para comparar com o período mais crítico do branqueamento. Tudo muito bonito lá embaixo, mas eu sou suspeito para falar. Porque tudo em Fernando Noronha, para mim é muito bonito. Vamos esperar a doutora Beatriz, passou o tempo todo anotando lá numa prancheta, Vou ver o que ela vai dizer. E aí, doutora Beatriz, os corais estão realmente embranquecendo ou melhoraram? Parece que melhoraram, Chico. A gente viu muito pouco ainda de branqueamento e parece que a mortalidade está baixa. Isso então é muito eu bom, acho né? que sim. O branqueamento nem sempre leva à mortalidade, né? E eu acho que aqui o caso foi o caso. O sinal mais positivo da recuperação é a quantidade de cardumes que volta a cercar os corais. O ambiente preservado atrai até as raias, que desfilam aqui com absoluta tranquilidade. A bióloga Zaira Mateus vive em Noronha e é testemunha da recuperação dos corais. Eu fiquei surpresa, porque tivemos um branqueamento muito intenso em 2020 e hoje eu vi uma grande recuperação com bastante peixe, então estou muito feliz com isso. É a vida que se renova em todos os cantos de Fernando de Noronha. As árvores de mulungus estão carregadas de ninhos. Para onde olhamos, enxergamos um pequeno atobá de pé vermelho. Essa ave ela fica mais ou menos três meses sendo alimentada pelos pais, que vão até 250 quilômetros mar adentro para pegar o alimento. Volta alimenta ela por três meses. Aí, um pouquinho abaixo dela, a gente vê um adulto já com as penas todas formadas o bico bem azulado e as patas bem laranjas. O Atomá de pé vermelho só faz seus ninhos em árvores. E apenas nos mulungus, que crescem perto dos paridões. O berçário reprodutivo dessas espécies são os pés de mulungu. Por isso que essas espécies de árvores são tão importantes para a gente manter essas populações de aves na ilha. É, e são importantes também pela posição estratégica. Né? Ninguém vai ali mexer com uma árvore na beira de um penhasco como esse. Né? Exatamente. Elas estão muito bem protegidas. A natureza em Fernando de Noronha está sempre aliada à beleza infinita do oceano. O pôr do sol no horizonte é um espetáculo que identifica o arquipélago que é patrimônio do povo brasileiro. No próximo bloco, vamos voltar ao atol das rocas e descobrir por que ele está aumentando de tamanho. E você vai conhecer a xerife que protege o atol dos perigos que chegam pelo mar. A gente volta já. azuis abraçam o atol das rocas, tão azuis que se destacam de longe, de muito longe. Nas fotos feitas pela NASA, a agência espacial norte-americana, o atol parece uma lagoa azul, perdida no meio do oceano atlântico. Esse pequeno ponto no oceano está aumentando de tamanho. Antigamente, na década de 40, a ilha ela tinha um formato completamente diferente e era quatro vezes menor que hoje. Ela tinha um formato alongado. Hoje ela tem esse formato de delta e tem bem mais espaço, bem mais vegetação também, para que toda essa vida marinha possa vir aqui, reproduzir e se dissipar. A oceanógrafa Mirella Costa acompanha há 10 anos as transformações causadas pelo vai e vem das ondas e marés. Duas vezes por ano, ela vem para cá monitorar os efeitos da acumulação de sedimentos e da erosão nas ilhas do farol e do cemitério. Os paredões do atol sofrem com a erosão provocada pelos choques constantes com o mar. Já a parte interna é bem mais protegida e cresce com o acúmulo de sedimentos. A área total do Adol tem cerca de 5 quilômetros quadrados. Aqui é uma região de fábrica de sedimento e com essa capacidade que as ilhas, essas ilhas são muito dinâmicas, elas têm a capacidade de alterar no tempo e a qualquer condição de onda e nível do mar. Com as tecnologias que usam satélites e também com a ajuda de drones, o monitoramento é cada vez mais preciso, reunindo informações que vão além do conhecimento geológico. A gente também acompanha qual a vegetação, como a vegetação está alterando, a gente acompanha também o próprio tamanho do nial das aves. A gente ainda está analisando os dados para saber exatamente quantas... Aves a gente estima para cá, mas a nossa percepção inicial é que está havendo um aumento do, da quantidade de aves. Atento embarcação pesqueira, embarcação pesqueira, aqui semibiu, atol das rocas chamando câmbio. Celinha também controla tudo o que acontece por aqui, é a xerife do atol. Ela praticamente acabou com a pesca predatória na área de preservação. Música Junto com Jarian, que é monitor ambiental, ela sai para mais uma missão. E nós vamos acompanhar. A jangada de bambu é um atrator de peixes. Tem uma rede de pesca amarrada nela geralmente usados pelos barcos de atum na África. E eles se desprendem, vêm para as águas brasileiras e eles simplesmente abandonam. E os animais se enroscam e eles terminam morrendo. É grande essa rede de É uma malha forte, né? Forte, ela é forte. Uma luz de LED que fica presa ao atrator para ser vista à distância. Zelinha Linha vive quase isolada do mundo, e já foi bem mais difícil. No início do trabalho, eles tiveram que morar em barracas. Você se sente uma grande mãe de todas as 650 mil aves que tem aqui? Eu me sinto, na verdade, não é, não é mãe, é, eu me sinto um pouco dona do atol das rocas, um pouco doninha desse pedaço. Ela se sente em casa aqui. Sempre vigilante, protegendo a vida dos verdadeiros donos do atol das rotas. A gente não toca no bicho, a gente não alimenta, a gente não interfere. E assim tem que ser mantido, de proteção integral, com cuidado, com respeito. Eu tenho 55 anos de idade, 30 dos quais eu luto pela preservação desse ambiente. Então é muito mais do que um, do que um trabalho. É uma história de vida e é uma... É emocionada. É porque é muito importante, o atol é muito importante para mim. Eu não consigo me ver longe de lutar todos os dias para a preservação do atol das rocas e de toda essa biodiversidade. Para rever o programa de hoje, é só acessar o Globoplay. Para todo mundo, um belíssimo fim de semana e até a próxima sexta. Agora você fica com a série SWAT. A gente se vê na semana que vem. Uma ótima noite para você.